Estou aqui indo para o lançamento do comitê do Romeu Zema em Belo Horizonte, na Avenida do Contorno. Os apoios que a gente está tendo são dos amigos, familiares, cada um ajudando na forma que pode, convidando para palestra, convidando para reuniões na casa mesmo, na rua, podendo mostrar os princípios, as ideias e quem somos. Então esse vídeo eu estou fazendo para agradecer a você, que tem postado o meu material, tem entrado no YouTube, tem clicado, tem dado like, tem compartilhado o material. É isso aí. Essa é uma grande ajuda. Entre no site do partido, veja na sua região quais são os candidatos. E você que está em Minas, procure votar no Romeu Zema para governador e Rodrigo Paiva para o Senado. Nós, candidatos a deputado federal, nós somos unidos e nós estamos trabalhando dentro de um alinhamento de ideias, de campanhas e nos ajudando então é isso obrigado tá chegando aqui no comitê vai ter mais filmagem agora não mais de dentro do carro e eu tive que aproveitar esse momento você me desculpa Ita, não tá, não está olhando para você, não está sem óculos mas a gente tem que aproveitar cada momento que agora é a reta final e conto com você Diminui um pouquinho sua cerveja esse mês e se puder, contribua com a minha campanha. No vídeo vai ter o número da minha conta bancária. É só pessoa física com doações identificadas e eu não estou pedindo muito. R$ reais, R$ reais, o que você puder, já é um, um, um dinheirão para mim, tá bom? Fique em paz e obrigado aí por toda a ajuda que você tem, que você tem me dado. Vamos lá. Tá quase, gente. Não, não. Chegando agora aqui na sede do comitê do Zema e do Novo, em Belo Horizonte, Avenida do Contorno, pertinho do Felício Roxo. Galera mesmo que trabalha. Quem faz de tudo, Quem aqui, faz né? de tudo aí, ó. só que bacana. Vamos acabar. Bom dia, aqui ó. Mais um candidato chegando aqui ó. E o novo é diferente por isso. A gente se apoia, a gente está tentando fazer a melhora desse país e é dessa forma, né? Vamos juntos. São votos para o novo. Da Minas e o Brasil. Isso aí. Vamos o Léo, ele já fez palestras. O ele convidou todos os candidatos, a, como ele, a deputados federais. Então, isso é ser diferente. Isso é compartilhar uma campanha, é pedir apoio. Então, pessoas que me conhecem, conhecem, podem optar. Não é uma, uma disputa, como você vê aí, de um passando em cima do outro. Então, é isso. O é diferente até nisso. Exatamente. Nós estamos somando força para mudar o Brasil. Não é um disputa individual. É as nossas, são as nossas ideias contra as ideias que destruíram o Brasil até esse momento. Três coisas importantes para essa eleição. Primeiro, vote em candidato ficha limpa. Segundo, vote em candidato compromissado com a democracia. Terceiro, e o mais importante, vote em candidato compromissado com a luta contra a corrupção. Esse é o principal, são os três principais pontos para a eleição desse ano. Vamos renovar o Congresso Nacional. Se não renovar, a luta contra a corrupção vai perder força. Porque quem está lá não está interessado em mudar o sistema. Eles estão interessados em manter o sistema exatamente como está. O novo vai mudar isso. Nós iremos renovar o Congresso, iremos aumentar e incentivar ainda mais a luta contra a corrupção. O Léo Mesquita e todos os outros candidatos do Novo estão compromissados nesses com três pontos importantes. Isso aí, gente. Gente, eu já tá virando tradição. Meus vídeos sem a Marta. <risos> então é isso aí, ó. Tonico Caldeira e Marta Peraço. É isso? Exatamente. 3456 quatro, cinco, Grande dupla. Isso Vamos aí. Vamos novo! E aí, e aí, coração! Temos aqui um kit. Do Moedo, do Kit, o Romeu Zema, e aí assim, gente, devagarinho a gente vai ocupando os espaços. E a onda laranja está crescendo. Então, estou muito feliz de ter conseguido esse espaço para nós, para a de novo, que a gente possa difundir as nossas ideias e realmente distribuir essa nossa mensagem a todas as gerações. Nós precisamos reduzir precisamos dar um exemplo, e nós do Novo, nós somos um o Muito obrigado. Bom dia. Bom, dia. Bom dia. Como o Rodrigo bem falou o, o Novo surgiu para resgatar a política. É claro que a gente tem que denunciar os mal feitos, mas isso é muito pouco. Nós temos que denunciar os malfeitos e fazer bem feitos. E eu espero que tenham absoluta convicção de que esse, esse momento aqui, essa inauguração desse comitê, essa caminhada que a gente vai fazer, representem né, um, um grande marco no sentido de transformar, não a sociedade mineira, porque o novo não quer transformar a sociedade. A sociedade que vai se transformar pela sua força, pela sua criatividade. Nós vamos transformar as instituições de governo, que hoje são um obstáculo ao crescimento do país. Né? dentro do princípio básico né, da liberdade que norteia este esse, esse partido. E liberdade é o segundo nome de Minas. Né? E liberdade é que vai nos movendo no sentido de fazer com que a voz de Minas volte a ser ouvida. Então o novo veio para fazer, junto com a sociedade, isso é importante mencionar, a transformação que a gente precisa. Muito obrigado e que esse seja um momento é, é, simbólico, né, de início de uma grande transformação que é possível, sim. Bom dia. Foi bom bom dia. dia. Agradeço a presença de todos. Quando me falaram que nós íamos ter aqui um comitê, fiquei satisfeitíssimo. E mais satisfeito ainda, eu fiquei quando cheguei aqui hoje e vi aí o tamanho, a quantidade de pessoas. Agradeço aí o Rodrigo, todos os outros aí que se empenharam para nós viabilizarmos aqui. Faço, tenho certeza que vai contribuir muito aí com a nossa campanha, e essa semana nós só tivemos boas notícias, né? tivemos a campanha do João crescendo, a nossa aqui em Minas ocupando o terceiro lugar, apenas atrás de dois nomes que já estão aí há mais de 30 anos, se os percentuais que nós conseguimos em seis meses continuarem é, Calando nessas próximas semanas, com toda certeza, a gente tem condição de ir aí para o segundo turno. E tenho absoluta certeza que vamos estar elegendo um número expressivo de federais e estaduais e vamos começar a partir. De 1 de janeiro do ano que vem, eu tenho absoluta certeza, um ciclo novo no Brasil, que até hoje está limitado a apenas quatro câmaras municipais. Mas no dia que nós estivermos dentro de algumas assembleias estaduais e na Câmara Federal, o Brasil começa a mudar, porque nós temos gente lá dentro que vai fazer toda a diferença. Muito obrigado, gente. Bom Apresenta renovação no Brasil, nenhum outro partido, nem tanta coisa boa. Entre no nosso site para conhecer melhor eu tenho. Sou Tonico Caldeira, 3012. Sou conta privilégios, benefícios e auxílios. Somos o novo e viemos para renovar a política no Brasil.